Caeté tá Tijolo! Vocês que forem fazer aí, eu recomendo usar esse aqui, ó, de 82 nível pra ganhar. Aí você já ganha 176. Dá para comprar uma po... Ou Dá pra comprar o Blocksburg, uma poção de montar pro seu pet do, do Adot me e comprar algumas roupinhas. Oi, gente, eu espero mais um vez. Estamos aqui para mostrar uma nova oferta do site que a gente já gravou de Robux Gats! Totalmente gratuito. Então, pessoal, como eu não entendo muito bem dessas coisas e tal, eu vou chamar uma pessoa que faz aqueles negócios para conseguir os Robux. Entendem? Então, ele começa com Papai Jujuba. Esse é o nick dele no, no Fortnite. Podemos podem entrar para País Jujuba. Com licença. <risos> para País Jujuba. Tá bom. E aí, vamos, se o povo vai ganhar robôs de graça, né? Uma nova oferta. Site na descrição depois do vídeo. Site na descrição depois do vídeo. Isso. Deixe o like, se inscreva no canal compartilhe o vídeo para seus amigos. Nossa, toda hora que eu vou falar, eu vou tá falar bom. essa música. Então pessoal, pra começar essa enrolação sem menos, vocês vão colocar seu username do do. do Roblox. Ah, e o site vai estar aqui na descrição, tá? Tem que ser o seu usuário do Roblox, senão não aconha. É. Exato. Quando resgatar, vai entrar na conta Que quem tá jogado. Então tá linda. Então, aí seria a oferta, né? Cash Out. Não, não. Oferta. Cadê a oferta? Põe o botão direito aí. quem não.. Aqui. É, você tá fazendo pelo navegador. Mas pode fazer pelo celular. Olha lá, ganhar a Robux. Posso? Ganhar a Robux lá tá em cima, tem que <risos> Não já esqueceu? É que eu quero sacar logo. Tenta sacar, mas eu acho que só vai sacar 5. Tenta sacar. Põe um. um. Né? Já tá um. Então vai, continua. Continuar. Se ele deixar, tem os que deixam. Grupo que aberto. Que deixa. Você tem quatro robôs, velho. Meu pai já me deu uns quatro mil Robux no total. Vai lá, no começo, vê lá. Continua. Continua. Termina. que até ela com sucesso, vamos ver. Tomara que venha meus robôs. É, vai ter que esperar um pouquinho. Não, vai lá, deu certo? É. Tá, ah, mas tem que esperar um pouco, né, pai? Lembra da última vez que você me mandou 400 Robux? A gente tem... Ah, é, saiu o Robux aqui, ó. Tem, tem 0,5. Aí, aqui... Aí dá um F5, pai? Era só dar um F5. Aí, ah, já apareceu. Eu sou top, já dá pra comprar uma roupa. <risos> <risos> tá. Então, pessoal, aqui é... A gente já mandou os Robux e tal, lá lá, lá, lá. Então, a gente vai pegar... Vai mostrar a oferta nova. Aqui, ó. Vocês vão... Tem um monte de ofertas não, aqui. Não, volta lá. Você não eu bem. não falei do ofertor, eu não falei do coisa. Então, né? Não, esse ofertor, vai falar em aí, abrindo aí e mostra lá. Então, pessoal, não tem esse ofertouro que a gente fez? Eu não consigo... Não vai aparecer pra mim o cassino. Porque, tipo, vocês não fazem ideia de quantos eu fiz. Aqui, ó. My Robux. espera Pera aí. Aqui, ó. Desce. Tudo que tá clique aqui eu cliquei, mas não completei. Você completou só essa aí? Eu só completei essa daqui. Nossa, se isso. Essa é de 512 Robux. Nossa, ela se eu, tiv um. se eu tivesse feito tudo isso daqui de Robux. Mas só vale uma vez. Eu estaria rica! Mas só vale uma vez. Triste. Aqui ela clica clicar pra gravar os vídeos. Aí vai clicando, clicando, clicando pra gravar o vídeo. Aí vai, ficar, vai ficando ainda. Tipo né? um vídeo anterior de Robux. Tá, mas agora é se enrolação, sem então você mãos. vai ter que ir a nesse azul aí, open of Adgen. Adgen. open of procurar um novo cassino aí que tem o o o o o o o descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, descendo, aqui, traduzir, traduzindo que eu não falo inglês, não sou inglesa todo seu ouvido. Não, fala aí. <risos> qual que você vai fazer? Quer fazer esse de 70 Robux aqui, ó? Não. <risos> então, eu não sei qual que é esse desbloqueio carretéis de tijolo amarelo. Não sei. Não fazemos a mim. Talvez é nível 41, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu não lembro. Não sei. Não sei. O que, que é os carretéis amarelos para ganhar 70 Robux? Carretéis de é tijolo! Vocês que forem fazer aí eu recomendo usar isso aqui ó de 82 nível para ganhar aí você já ganha 176 dá para comprar uma ou dá para comprar o Blocksburg, uma poção de montar para o seu pet do do Adote me e comprar algumas roupinhas eu tô boda tá bom né ou você pega e complete o nível 56 que é mais fácil também Ganha. Você pega, aí você pega seus robux, pode comprar boxburg, ou pode comprar uma roupinha não roupinha daquelas caras do caçamba Então assim, como nós não sabemos qual é esse tijolo amarelo ele é fácil de ganhar, deve ser fácil, porque são 70 robux, assim, modo de falar pelos outros, né? Então Só nós vamos cento. pegar esse aqui para gravar o um vídeo, 56 Ah, mas 3. se vocês também quiserem descobrir, pegar no Google Colocar o nome desse site desse Eu jogo aí. Eu não achei. Eu não sei o que é, que é esse jogo. Eu tenho um monte de coisa lá, mas não sei dizer o que é isso. Mas tá. então, ó, se vocês descobrirem. Deixa no comentário. Deixa aí nos comentários. E também se vocês quiserem fazer aqui, ó. você fazem que já dá pra comprar o um box porque algumas roupinhas. Eu não quero de falar roupa. Tá bom. <risos> então, pra vocês, façam esse aqui, ó. O é objetivo. o melhor e aqui. dá mais, né? Posso, posso, Vai, vai E aqui, ó, não tem nível de completação dos níveis Tipo aqui, ó, é jogue esse jogo, cassino é, Complete o nível 65, resgate seus pontos 56, Júlia 56, ah, resgate seus pontos, tá? Aí, ó, não tem nada de completar em 15 dias Igual o Google Cassino Eu falei certo, certo então, eu recomendo vocês fazerem esse, mas para ficar mais fácil no vídeo, eu vou fazer esse daqui de 56 níveis. Pro vídeo, nós vamos fazer pro vídeo. Pro vídeo, mas agora eu vou terminar mesmo. Mas vocês mesmo. podem fazer o 82 aí, que é um pouquinho a mais, mas pelo menos você ganha mais. Ou faça qualquer um, ou 70. Faz o que vocês quiserem. Como é uma conta, é um usuário por conta do Facebook, se vocês tiverem três contas do Facebook, faça os três. Quem tem três contas no Facebook, seu irmão, sua irmã, seu sua tio, rapaz, vô, seu avô, seu avô, seu avô. Que é só pra. familiares. É só para cadastrar. Tem que ser usuário novo. É. Então vai lá, pega os 56, velho. Clica aí. Clica aqui. Aí, aí você clica pra ganhar. Clica em ganhar 132 robôs. Quando e... chegar aí. Não, eu não pensei em mandar e-mail, não. Nós vamos copiar. Pra quem não tem uma. uma Copiei já. Mas tem que falar como você copiou. <risos> Eu cliquei em cima aqui, ó, eu pego clique para copiar. Tá, aí copiou. Clique. Se você tiver já no, pelo celular, quando você clica no site, ele já vai mandar, ele não vai aparecer essa tela, ele já vai mandar você para instalar o programa. Como aqui é pelo computador, nós vamos fazer, abrir o memo aqui. Memo, memo. Ali embaixo. De, de, de último aí. iniciando mesmo e por enquanto você se inscreva no canal deixa o like se inscreva no canal deixa o like e compartilhe o vídeo para os seus amigos essas mega são música não sei porquê e ganha é mesmo pessoal. muita gente fala ah, me dá o me dá mas é só pegar pede para alguém aí adulto aí Fazer, Passar é, fala assim, ó, tipo assim, mãe, pro papai. Seu tio, seu irmão mais velho, quem quiser usar o celular. Geralmente não. Só vai gravar um jogo só. Você só vai jogar um jogo e.. E desinstalar. Depois você desinstala. Depois que ganhar pode desinstalar. Ah, então, a, abre o, Muita recupera, gente dizem. Ali. Que tipo, pra que abrir opera? Pra que abrir opera? Pra que abrir opera? Porque opera com VPN, muita gente fala que VPN é virtual, private network, network. É. Que que é isso? É uma rede é, virtual... É, virtual... Não precisa explicar pai porque você não é professor, tá? Tá, mas é uma rede virtual privada. É, você pode acessar lá dos Estados Unidos, como se estivesse lá. Mas não é não é o conceito do vídeo. Então, assim... É, aqui ó nós pode ser você... o navegador do android é aí não é, quem não quiser instalar o, o, o, o opera não tem problema mas tem alguns que não permite dá em permitir ali tem uns quando você coloca esse cola esse site aí permitir não não deixa a cola. apaga lá e você vai colar aqui ó você já clica uma vez já vai aparecer você não vai você aqui ó. eu vou dar um caltro V. Uma C vez só, né? Aperta no X ali, que é a V. Ctrl V. Ctrl, V. Pronto. Aí, aí é assim. Eu falo Ctrl. Tá bom. <risos> quem não quiser usar o Opera, mas se caso der erro aí nesse navegador do, do, do, Google, Google, do Google, aí você tem que baixar o Opera lá com o VPN pra... Porque, às vezes, dá dão uns erros lá doido, Aí, o... Aí, o... O, o, Opera, o, deixa. o, o Opera é top. É, é mais fácil pra usar. E mais confiável. Então, pra quem tem celular, ele já na linha, Quando você clicar lá naquele... Naquele negócio pra copiar. Então, pessoal. Olha <risos> é... pro vídeo lá. Quando... Tá aqui, pelo celular. Quando você clicar aqui, já na oferta. Aí, ele já vai para você dar um play lá, quando você clicar em play para ganhar um ele já vai abrir direto essa tela, se você tiver no celular ele já fala para instalar isso aí, aí você vai instalar você nem escolheu o aplicativo, tá. já vai direto pro play store é, aí não precisa de operador, não precisa de navegador, não precisa de nada, quem tiver no celular é tipo tablet. assim ó, ninguém entendeu nada que meu pai não, falou, porque ele não sabe explicar Tipo, vai aparecer aqui, ó. Mas não dá pra isso, senão vai gerar outro número. Aqui? É, não, não pode clicar. Não aperta. Pra quem... Deixa eu mostrar, então, assim, ó. Pra quem está no celular, meio que... se A você gente... clicar aqui, e clicar aqui, Se eu clicar aqui, ele vai gerar um código, porque eu tô no, co... no computador. O sistema entende que eu tô no computador. Mas, se você tiver no celular ou no tablet, quando você clicar aqui, ele vai para aquela tela de instalar aqui, ó. Já instalou. Agora você vai abrir. Tipo o vídeo que a gente tá no celular. Tá bom, eu tricky, já expliquei. Tricky. Pou. Isso. É assim. Por enquanto que abre, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para os seus amigos. Deixa o like pra menina aí, senão ela vai parar de falar. <risos> senão ela vai parar de falar. Senão ela não vai parar de falar <risos> Deixa o like aí. Se inscreva no Se inscreva no canal quem não é. Sempre postando. Novo site de Robux, novos ofertores de Robux, vídeo de Roblox, Fortnite, logo logo terá Minecraft. Se quiserem Se quiserem, muitos quiserem e a gente vai gravar Minicraft Aí ó, parou de tela aí um jogo quadrado igual o Roblox Acepte. Aí tem ó, o símbolo, um, um, o roxo, o verde de V-Bucks, roxo, um V meio deformado Já nasce rica. 3 mil. Não. Não, 3 mil não nasce rica. Vai abrir o da. Hiena. Hiena não é com o quê? Pirata! Llama! Llama! Llama! Llama! Llama! É llama que chama? No Fortnite é assim. Tá, vamos. Aí, ah, agora tá no nível 1. Level 1 Screen A nota tá certo oh, Ô louco, já tá assim rica Tem que dá pra fazer login lá <risos> é, Muda aqui pra Pra espanhol Linguagem Embaixo Pra ficar mais fácil o entendimento, né? Eu espanhol. não falo espanhol mas Espanhol mas... é quase português de Portugal <risos> Espanhol, Eu sei falar português. É mais espanhol. fácil para entender, vai. Então, Não tô entendendo mais torneio, nada. Torneio, grande aposta, tá vendo? Favorito acumulados. Clica lá na, na que que no, no coisinha eh é, Compartilhar compartilha, ajuste, ajuda aqui clique aqui assim. Ajuda. X. Pessoal, então, é, clica lá, ó, para poder ganhar vocês tem entrar com a conta do Facebook, a ceder lá naquele um buraquinho, no, no, naquele lá tá vai aparecer essas opções, depois aí, vocês vão ir aqui nesse, aí, nesse bonequinho, bonequinho, bonequinho de login quem tiver na outra opção e... iniciar sessão com Facebook. Fa -se -book. Então vou colocar os varecinhos do não, juninho não, não. Hum. vem 10 Colocar o do irmão dela? É, o Z. É. Peraí. Nem ideia. Daniel. Pai, eu sei, eu não sou burro. Tá bom. Burra, na verdade. Tá, deixa eu pôr a senha. Eu já tá a senha, você... fala aí, vai. Vai, já colocou a senha, fala aí, ó. Já colocou já, já já coloquei a assim senha aqui. Galera, eu coloquei, tá? Eu coloquei. Aí se vocês vão entrar. Continuar. Como Daniel. Pode ser. Daniel não tá fazendo no Facebook da Julinha, porque ela já entrou nisso saiu antes. Eu não sei porque já tá no nível 65, foi? 62. Sim. 62. 2, 3. Tá bom. Concreto. Obtendo. Tá, então vamos... Ele vai carregar o jogo de novo, vamos aguardar, lembrando caletando las vai... máquinas, vai A gente precisa fazer um inglês gente, pai, é, é verdade, nós vamos fazer Então bora, tá, lhama, lhama, lhama, lhama, lhama, lhama, lhama, lhama. Lema. Tá bom, olha, ele ama. tá. Tá, Lama. tá você ali na foto, tá ali, meio do meio, ali, ó. Você lá no meio, lá. Na eu fotinha. sou a eu sou a linda. Você, sua mãe e seu irmão. Por que o Daniel tá com essa foto no perfil dele? não sei. Porque ele gosta de você, vai. É, sei. Deixa apertado ali, pessoal, pra quem não sabe, pra jogar, começar a jogar e tentar dar sorte aí. Aí mostra pra onde que é o nível ali, ó. Aqui é, aqui é os níveis, tá? Aqui é... É moeda, como foi das. É aquela... É tipo um V-Bucks que upa de level. É tipo V-Bucks no passo de batalha, demora um monte pra conseguir. Ó, oh, suba para desbloquear o que ele falou ali. Uh. Ah, então, é, deve ser se desbloqueia aí. Da, lembra daquela 70 Robux? Clica ali, clica ali, ó, ele só vai ali. Ele só aceita aí, no verde. Só tem que clicar no verde. Deixa o verde apertado lá pra ver se ele deixa direto. Minha já tava, já tava automático. Já tava, então, automático. Top. Então eles pedem pra subir de level, não sei como ela ah, tá subindo. Já tá nível 3. Não, como falei, e eu não tirei o da... joy do meu dia quando nós chegar no nível 56. 57, mais ou menos 57. Pode ser passou 56. No... 56. Quando tiver 57, para ter certeza que passou do nível mesmo. Aí nós voltamos com o vídeo aqui gravado e vamos ver se os robôs estão lá. E... O Lucas, tô rica, gente. Eita, tá jogando 150 mil. Tá bom, vai. Melhor do que o cassino. Pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Se amanhã ou... Amanhã ou quando você vai... Talvez amanhã já tenha... Sair do vídeo Chegar no nível nível 56 né, não sei, vai depender da sorte aqui minha que eu vou jogar aqui <risos> Vou tentar ver se eu ganho né Da sua sorte? É Aí engraçado essa coisa gravando. aqui Esse É uma é, é, é da hora essas coisas <risos> Eu vou deixar gravando Chocolates Chocolates V-Bucks Chocolates V-Bucks v V-Bucks V-Bucks V-Bucks Spinner? Spinner. spinner? Spinner? Spinner? Spinner? Gosma. Ah, esse aqui deu, deu sete... Spinners. Sete... Spinner gratuito aqui. O vídeo é seu. O okay. que? Posso finalizar? Então, agora... <risos> é... Eu vou deixar gravando... Fazendo. Chocolate, Spin. Aí eu Chocolate. vai passando do nível até o 56, Meu vocês vão ver lá, eu vou acelerar o vídeo, vai, pra, vai chegar até o 56, eu vou Chocolate. gravando, viu? Eu vou ficar gravando até chegar o 56, aí depois eu ponho o speed, pra... MÁPIDO! É, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Posso finalizar 56. o vídeo? Pessoal, foi esse o vídeo, vocês tenham gostado. Até a próxima. Beijo da Jujuba Nanique e do Papai Jujuba. Falou tchau, tchau. Tchau.